A proposta de hoje é discutir se é mais importante ter fé ou ter uma religião. E também buscar entender o que foi que Jesus nos chamou a buscar. Toda religião está relacionada com uma cultura e uma moral, então ela é uma coisa coletiva. Já a fé tem um caráter mais individual. Você pode perceber pela história que todas as nações tinham a sua religião. Por isso que toda religião tem seus protocolos morais e também algum tipo de controle humano. Irmão, mas não é todo grupo que tem uma religião. É verdade, mas mesmo se você pegar um grupo de cientistas ateus, você pode perceber que ele está baseado em um conjunto de crenças e protocolos morais. Mas a gente não é da religião cristã? Se a gente considerar essa religião chamada de cristianismo, que foi criada pelos romanos por volta do século III, nesse caso eu prefiro dizer que eu não pertenço a essa religião. Mas como não, irmão? Religião não é religar-se a Deus? Esse conceito mais individual da religião, na verdade, é melhor ser chamado de espiritualidade ou simplesmente fé. Mas Jesus não disse que a gente tem que ter uma religião. Não, Jesus disse que a gente tem que ter fé e não uma religião. A fé costuma ser aquela coisa mais intuitiva, que vem de dentro para fora. Já a religião ela acaba sendo imposta de fora para dentro. Mas em alguns casos pode até ser que elas sejam convergentes, ou seja, que elas andem juntas. Em diversos momentos dos evangelhos, a gente percebe os religiosos vindo para questionar Jesus, perguntando por que, que ele e os discípulos não seguiam os costumes dos antigos. E Jesus responde para eles, mas por que, que vocês deixam de obedecer os mandamentos de Deus para seguir as suas tradições? E nesse ponto fica claro que Jesus não quer nos levar para uma religião que seja controlada pelos homens. Jesus quer que simplesmente a gente tenha fé em Deus, que a gente seja fiel a Deus. Então Jesus não tinha esse típico perfil de pastor religioso que fica dizendo que todo mundo precisa fazer ou deixar de fazer. Se precisa ficar de pé no culto ou você tem que sentar? Se tem que ler a bíblia no livro ou se pode ser pelo celular? Se a sua roupa está agradando a Deus ou se ela está curta demais? Quando Jesus disse que a porta é estreita, ele quis dizer que a verdadeira fé não pode ser construída pelas massas que caminham pela porta larga. E lembra que a porta estreita conduz à vida. E a porta larga, que é por onde a maioria das pessoas caminha, conduz à perdição. E é por isso que em muitos casos a gente vai ter que fazer a escolha entre ter fé ou ter uma religião. Uma outra coisa que a gente pode pensar é na relação que Jesus tinha com os partidos religiosos da época. A gente tinha os saduceus, que era a ala mais conservadora. Também tinha os fariseus, que tinham uma postura mais esquerdista. E também tinha os escribas, que hoje a gente pode dizer que seriam os teólogos ou simplesmente acadêmicos. E Jesus não levou os discípulos dele a se filiarem em algum desses partidos. Jesus levou muitas pessoas a saírem desses grupos religiosos e é justamente por causa disso que Jesus acabou sendo perseguido por eles. Um outro ponto importante é que Jesus não chamou os discípulos para fora desses sistemas para levar eles para dentro do seu próprio sistema. Até porque o significado da palavra igreja é chamados para fora. Cada pessoa é chamada por Jesus a buscar a Deus em espírito e em verdade. Então isso está bem longe daquela ideia de seguir uma consciência coletiva. Irmão, mas se for assim, a gente vai acabar se isolando demais. Jesus não quer que a gente tenha empatia pelas pessoas? Sim, mas não por meio de uma religião. Jesus disse que Ele é o caminho e não uma religião chamada de cristianismo que é o caminho. E enfim, cada um precisa escolher se vai seguir a Jesus ou uma religião. Se você curtiu esse vídeo, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!